Bora conferir aqui a demo do Tales of Arise. Uh, eu tô animada com esse JRPG. Hoje vai ser dia de, ó, jogo top. Bora então, galera. Seguinte, o game ele vai sair agora no dia 10 de setembro para PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series e PC. E a gente vai testar aqui a demo que a Bandai liberou agora. Vamos testar no PlayStation 5, né? Sabe o que que eu gostei? Que? Temos legendas em português. Verdade, uma grata surpresa. Abrimos a demo, a demo já tá totalmente localizada aqui. Onde é totalmente localizada? Ela tá traduzida em português brasileiro e áudio a gente tem a opção em inglês e japonês a gente vai testar aqui em japonês. Japanese Bora nessa, né? Dificuldade normal. Eu voto em mega difícil. Não, tem que aí? É isso, tem cara. aí? Não, tem não... modo pesadelo, eu não quero. Não, já até salvei <risos> que eu... a gente começar, cara. <risos> Huh. Escolha o personagem que você quer controlar na demo. Conclua a demo para assistir a uma prévia do personagem escolhido. Observação, é possível trocar de personagem durante o jogo, mas o vídeo de conclusão será baseado no que tiver escolhido originalmente nessa tela. Uhum. Vamos dar uma olhada os personagens. Eles também são as classes aqui do nosso RPGzinho, né? Vamos é. lá. Alfa espadachim ligeiro com uma ampla gama de Ars para enfrentar de perto qualquer tipo de inimigo. Gosta. Gosto. Maneiro, cara. Shione. Atiradora que também usa aras astrais pra curar o grupo enquanto alveja os inimigos. A Healer. Ela é Healer, um pouquinho DPS. É, Rinwell. Maga que cara. depende de aras astrais. Lançar a magia pode demorar, mas ela tem um bom alcance. Adivinha qual que Lolo vai escrever? Vai escrever? <risos> vai escrever, cara. Vai escolher. Eu que normalmente sou caster, mago de poder de destruição, vou escolher provavelmente a Rinwell. Mas vamos dar uma olhada nos outros também, né? Loh. Artista marcial que massacra inimigos de perto com uma saraivada implacável de ataques potentes. Ah, isso é legal também. Parece maneiro, né? Sara, Guerreira que combate na linha de frente com martelo e apara ataques com escudo gigante. Ah, os que eu mais gostei foram a Maga e acho que a segunda, né? Que era é, a Gabi ataque. gostou. Essa aqui é tanquezona, né? É. Dohalim. Lutador versátil capaz de neutralizar alvos a qualquer distância com bastão e aras diversas. Gostei de todos os personagens, mas vamos escolher a nossa ah, maga certeza, aqui. Com certeza, logo certeza. E antes de começar <risos> o jogo, já sabia. É, cara, Se gostei. Se é mago, vai de maga, certezo. Bora lá, o jogo tá bonitão, né, velho? A ambientação que eles criaram aqui, os cenários, eu acho que tá muito bonito, né? É. Terra Verde Eld Menância. Vamos conhecer aqui um pouquinho da história também. É, não, tá... Realmente. Tá bonitão, né? Tá demais. Então tá, cara. ó só, tá lindão. Ele tem uma pegada essa meio anime, né? Lembra sa... um pouquinho até o Genshin, o design do personagem. Lembra, velho. Vamos lá, nosso primeiro grupo de inimigos, mobzinho aqui na frente. Uhum. Então os zeugles infestaram até lugares pacíficos como esse, é? Mas que droga. Ah. Esperava o quê? zeugles sempre aparecem onde tem renanos. Sejam domesticados ou desgarrados. Calma. Olha pra essa personagem. A Gabi adorou. Que coisa né? mais linda essa personagem. A Gabi já ia escolher ela, certeza, não, né? Não, certeza, preciso. Seria uma surpresa se não tivesse Zeuglis pelas redondezas. Eu sei, só fiquei meio desorientado por um momento. Os heranos usam Zeuglis de acordo com o ambiente mais propício. Não temos ideia de que eles vão, do que eles vão ser capazes quando chegarmos a áreas novas. Então pensa bem em como usar essa espada flamejante. Oh. Beleza, vou lembrar disso agora vamos nessa, né? Oh, Beleza, essa aqui embora. é a parada. A gente tem o nosso grupo inteiro, mas a gente vai controlar a maga, né? Beleza, ali a gente tem os indicadores da nossa, do nosso HUD, né? Golpes de impulso, usar ataques normais para encher a barra. Então use botões de direção com a barra cheia para executar um golpe cooperativo capaz de derrotar os inimigos. A gente vai usar nossos golpes, combate com os golpes dos nossos aliados, né? Os acertos, pontos de cura, consumidos ao lançar aras de cura e suporte, os pontos de vida dos aliados, aras, pressione triângulo quadrado e X para acionar aras atribuída a cada botão. São um os nossos ataques especiais, né? E ali embaixo a nossa barra de aras, que é a BA, né? Consumida ao usar aras. Então os nossos especiais consomem aquela barra ali dos. uns quadradinhos, dos losangos azuis ali, né? E ataque de impulso, pressione um botão de direção para executar o golpe especial de cada personagem com efeitos diferenciados. Tá, e a música? Meu Deus, música muito de anime ou de, de RPG, enfim. É, trilha sonora de Triple A, né, galera? Ataques normais e evasão, pressione R1 para executar o um ataque normal. A princípio, você só pode encadear três ataques normais, mas é possível aumentar esse limite com certas habilidades. Também uhum. é possível pular e atacar no ar. Pressione o controle esquerdo e R2 para se esquivar do ataque de um inimigo. Se a precisão for boa, a gente executa uma evasão perfeita e não vai sofrer dano, né? E também a evasão aqui, pra se esquivar do ataque de um inimigo, se apertar no momento certo... Beleza, mesma explicação. Tamo junto, né, cara? Tamo junto. É uma explicação, né, cara? Tudo bem. Olha lá. Uh, vamos testar aqui ó, o ataque combado com o nosso outro personagem e agora vamos testar os ataques dela. Caraca, a gente pode até pegar Posso uma... dar três normais e aí o que rola é um cooldown é... É, aí ela só termina o combo. Eu vou testar os especiais ali, estocada no ar. Nossa, tu fez os três pular e estocada no ar. Ah, dá pra travar a mira, né? Dá pra travar ah, a mira. boa. Meu Deus, cara. Clarão de fótons, vamos ver. Nosso clarão de fótons, da hora. E o jorro. Caraca, parece uma confusão, no fim das contas, mas tudo a gente é meio que tá controlando. Organizada. É <risos> o que os outros estão fazendo, eles estão meio no automático ali bando. mas eu posso acionar eles em momentos específicos e eu posso misturar é? as habilidades com os ataques normais dela, né? Uma Igual... pergunta, aquele, tipo, é parecia uma água saindo de baixo, parece que não foi tu, né? Aquele ali foi... Bah, eu acho que ali... é a gente, né, cara? <risos> aquele eu achei muito legal, porque aí digamos que o será o bicho tá meio perto de ti, tu desestabiliza ele vindo, por exemplo. É, velho. Golpes daquilo. de impulso, né? São execuções instantâneas desferidas com os aliados. Quando vir golpear no inimigo, pressione o botão de direção pra usá-lo. Golpes de impulso são mais frequentes em inimigos com poucos pontos de vida em combates longos. Beleza, né? Tá aqui, ó, a gente usa... Um golpe combado, Presa cintilante! Cara, achei legal. Nossa, Nossa, bem animado, eu gostei também. Acho que eu tô pegando o jeito. Não deixe isso subir a cabeça, uhum. você pode acabar preguiçoso. Você nunca relaxa, né? Cuidado nunca é demais em situação de combate. Avante! Ela é eu séria, Eu preciso né? dessa tiarinha é. que ela tem na cabeça. Entendeu? A Gabi adorou o personagem. Ó, Gente. vantagem da Rhinval. Carregamento mágico, parte 1. Ao preparar uma Ars, mantenha pressionado o botão para só ativá-lo ao soltar e pressione R1 nesse momento para... Carregá-la e guardá-la para depois. Aras carregadas são ativadas após o próximo ataque ou aras e podem ser usadas em combos. Se você lançar a mesma aras que estiver carregada, elas se combinarão num efeito. num feitiço poderoso, né? incluindo até aras ainda desconhecidas por Rimble, Ou que só se ativam com certas combinações. Então teste combinações diferentes e veja o resultado. É, vai demorar um pouco a gente entender e ver todas as combinações possíveis. Mas a gente vai testando aqui pra ver o máximo possível, né? Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso menu, que a gente ainda não olhou. A gente tem nossos itens aqui. São Aí, tem bastante coisa, ó. Refeição, tem sorvete aqui. <risos> tá. Até porque sorvete é uma refeição muito importante, importante pra batalha. Importante, cara. Não é que nunca. Antes de ir pra batalha, <risos> tomou um bom Sorvetão. Sorvete. Tela de configuração de áreas. Designe as áreas que você aprendeu a botões diferentes. Defina três áreas para uso em solo. Além de mais três aros para uso no ar, totalizando seis aras equipáveis. L2 e R2 para inspecionar os aras disponíveis, né? Deixa eu dar uma olhada. A gente tem ataque terrestre. Ah, são diferentes mesmo, ó. O ataque aéreo. Quando a gente pula, aí a gente aperta um desses botões dá um ataque diferente, né? Ciclone, navalha, voo, nandorim e martelo celestial. A gente ainda não tinha testado. E cada um... Tem essas combinações. Ah, aqui a gente pode selecionar quais estão ativados e quais não, né? Tá, beleza. Deixa eu dar uma olhada nos equipamentos aqui da nossa personagem principal. Dá pra dar um up nela, né? Vamos ver se a gente pode dar uma moral nela. Agora, no início, eu acho que não, mas aqui ó, a gente pode configurar o slot de arma, armadura e um de acessório. O acessório, eu tô clicando, ele não vai. Uhum. Então, não temos nada ali de acessório. E aqui a gente pode definir estratégias também, que eu acho interessante, né? Ó, lutar com moderação, foco em cura, agressivamente. Esse aqui eu vou deixar no mais equilibrado por enquanto é, até a gente pegar o, o jeito, né? Exato, também acho. Tá. Vamos nessa, tem alguma coisinha pra gente coletar aqui? Isso aqui. Uh, goma de maçã. Beleza, eu acho que deve ser um item pra gente craftar alguma e sabe coisa. Sabe uma aqui, coisa né? que parece irrelevante, mas na minha opinião faz muita diferença. Sabe esses barulhinhos? É, ah, Eu acho bem gostoso esse jogo. Tipo, de pegar o item tene, tene, suave, mas gostoso, os barulhinhos. Assim, da massa, a, né? A musiquinha da Fight, o, o, os brilhos são bonitos da Fight também. Então, o visual e, o, e a, a parte sonora estão excelentes, né? Porque se é um pouco exagerado o brilho da tela, ou muito forte, acaba que enjoa. Nesse aqui, eu tô achando bem suave. bem bonita a transição, assim. Tá gostoso. maneiro, cara. A gente basicamente derreteu eles, né? Eu não testei os do ar ainda. Vamos... Olha isso, Olha cara! Aí, o c... que voa! É o ciclone naval, é esse que a gente bah, usou. Ah, né? derreteu. Muito bom, né? Ainda não consegui testar todos os do ar, mas a gente vai, vai combando aqui, né? Beleza, cristalzinho. Bravério, né? Massa de opala. Beleza, ourives, ó. O ourives cria acessórios é, para você usando o minério extraído dos pontos de mineração. Depois de fortalecer um acessório e ativar novas habilidades para ele. Você poderá transferir essas habilidades para um acessório diferente. Então a gente pode pegar esses minérios, levar para o e ele vai craftar um negócio massa para a gente. vai fazer uma corrente bonita, um anel não, um negócio, <risos> negócio mágico aqui para é. deixar a gente mais forte. Ué, mas quem disse que teu colar não vai não, não. elevar a tua <risos> força? Ó, oh, eixando. Como assim de onde ela vem, velho? Quando você está lutando, parece que ela surge do nada. É tecnologia de transferência. Quando não preciso da minha arma, eu mergulho ela no espaço vazio. Quando preciso, a invoco, entendeu? É verdade, não, mas parece impressionante. Assim você não precisa ficar carregando arma pesada, nem se preocupar. Ela usa a dimensão do, do void, né? Do vazio. Você percebe que tá enaltecendo a tecnologia dos seus inimigos, né? Hum. Qual é que é a parada? A gente tava caminhando ali no mapa E apareceu para apertar o botão R1 E aí isso ativou um diálogo, né? Então a gente vê um uhum. pouco da relação deles Eu não sei se isso vai melhorar alguma coisa Em termos de XP no jogo, na gameplay, uhum. né? Provavelmente, né? Beleza, chegamos numa área nova Ei, hey, vocês dois Acho que nunca vi vocês por aqui São de fora da cidade se formos, tem algum problema? <risos> já tá, já começou a estressada. <risos> não, nenhum, é só... Que não parece que vocês sabem pra onde estão indo. É, é verdade, é a primeira vez que a gente tá aqui na região, né? Então é melhor é ir até Visquinte, a grande capital de de Menância. Só é bom tomar cuidado, como dá pra ver, a área ficou infestada de zeugles, que parecem ainda mais zangados que o normal. Se não quiserem acabar vítimas deles, não tirem o pé da estrada, é mais seguro do que arriscar um atalho e se meterem em encrenca. Só que, bem, a julgar pela espada aí, talvez você se amarre no perigo, né? Se for assim, eu que não vou impedir. Só não diz que eu não avisei. Vinskint, é o que você acha melhor fazer? A gente não tem mais onde ir mesmo. Então, melhor do que ficar vagando sem rumo pelos campos, bora, tá. né? Então, bora. A gente vai pra Vinskint agora, né? Boa viagem. Vou ficar mais um pouco aqui pra ver se mais viajantes perdidos feitos vocês dois aparecem, né? Tá, legal. Com um cara de gente boa aí que tá aí é. ajudando aventureiros aleatórios pelo caminho. uma da porrada nesses aqui, tô nem aí, véio. Claro, bora! Com choque de nível 24, cara. Será que a gente devia ter é. feito isso, cara? Qual é o teu level? Eu sei lá, cara. A gente tá. Não tá, tá na tela, né? Tá, mas vai dar bom, vai dar bom. Cara. Não, tá indo, tá indo. Tô achando vamos a partezinha lá. forte. Martelo, vamos usar o martelo. Caraca, velho! É um dos jogos que a parte realmente faz diferença numa fight. É, ó, e eu posso acionar os outros, ó, pra gente testar. Primeiro socorros. Nossa, eu curti esse jogo, velho. Aos poucos a gente tá entendendo aqui, ó, vamos combater Nossa. tudo nesse aqui. Toma. Ah, você vai morrer. Ataque ardente. Hum. Beleza. Meu Deus, cara, que ataque era aquele, hum. velho. Muito bom, muito bom Foi, né? Ah, de boa, de boa A Didi... música estava bem Final <risos> Fantasy, né? Tá, <risos> cara Beleza, itens adquiridos Fechou, né? Deixa eu ver se alguns dos itens que a gente pegou A gente pode equipar alguma coisa aqui Ainda não, né? Talvez em algum dos outros, né? A gente nem olhou todos os personagens Aqui, os equipamentos deles, né? Ah, mas enfim, Ai, não é nada equipável, né? Ai, eu essa personagem! A Gabi gostou dela, né, velho? Ah, esse aí tá muito legal. Tá muito massa, né? Tá, a gente não pegou nada equipável aqui, por enquanto. De boa, né? Uh, tem um mapa aqui pra gente olhar? Eu queria dar uma olhada no mapa, mas eu acho que a gente não tem um mapa, só o um mini mapa, né? Pode ser. Ah, a gente pode mudar a formação do grupo aqui, mudar quem é o líder do grupo, hum. quem a gente controla e tal. Mas eu vou vamos ficar controlando ela. O Gabi tinha perguntado, a gente tá no level 25 pra essa demo, né? Aham. Uhum. Tá, beleza. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ó, um velho. Balzinho escondido aqui, oh, quase que a gente deixa passar. Ó, o anel protetor. Ah, esse aqui. Parece forte e maneiro, né? Esse aqui a gente vai conseguir equipar. Ah! Hum, me dá esse anel aqui! E essa habilidade diminui o ataque físico em 20. Pera. Não é bem isso que a gente quer, calma. É, calma. O <risos> que, que é isso? Quer, diminui o ataque físico mesmo, é isso? Ele é um anel de nerf? É, Não, deve... que estranho. Que é isso Não que... melhora nada? Ele deve melhorar, né, cara? Não tá bem claro aqui, ô. <risos> que esquisito, como é que tu vai a pique pôr um negócio pra piorar? O que, que é isso, cara? Uhum. De, pera, detalhe da habilidade. Reduz o dano de ataques físicos em 20%. Mas do inimigo deve ser, né? Acredito eu, né, jogo? Hum, é. <risos> hum. Eu vou usar, cara, porque é, é só desses. Né? Não, certeza. <risos> tipo, é. é do inimigo em ti então. Uh, deve ser. Mas né? é meio esquisito, né? Porque <risos> normalmente diz o que, que aumenta na tua build, né? <risos> <risos> Vamos lá. Deve ser bom, cara. Deve ser bom. É quando eu um pau. Beleza. Caraca, a gente derrete os inimigos aqui nessa demo. Meu. Não, tá bom. Mas é legal pra testar, ó. Golpe incandescente. Caraca, esse golpe combado foi muito bom. Meu. Você já era. Você já era. Beleza, naquela aquela opadinha ali, tem um símbolo de fogueirinha aqui. Hum, acampamento. Eu descanso em um acampamento pra recuperar os pontos de vida e os PC do seu grupo, né? PC deve ser tipo a mana, cara. Não me lembro agora. Enquanto descansa, assista a esquetes e as cenas de vistas. Ah, a gente pode ver os vídeos. Tem um NPC. coisa aí pra pegar também, volta. É, ó. Preparo de comida em acampamentos instalados, você pode preparar refeições cujo consumo confere efeitos temporários. Encontre receitas para preparar novos pratos. Encontre ingredientes em pontos de coleta e lojas gerais. Uma nova refeição anula efeitos anteriores, né? Ah, refeições favoritas. Os efeitos e a duração da refeição variam de acordo com quem a prepara. Por isso é bom escolher quem vai cozinhar com base nos objetivos em vista e na condição atual do grupo. Isso é da hora. Uhum. Legal, cara. Então tem a parte de cozinha aqui, de culinária. É um pouquinho mais complexa, né? Com base de quem tá fazendo. E tem um... é um mercador aqui, um comerciante, ó. Quando a Vitória está quase ao alcance, é nosso trabalho como donos de loja ajudar vocês a chegarem uhum. lá. Vamos ver o que ele tem pra comprar, pra gente comprar, né? A gente tem 10 mil gauds, que é o dinheiro aqui. Então... Depende da receita que tu vai fazer, né? É, cara. A gente pode comer direto a goma de maçã, por exemplo, e recupera 400 pontos de vida. Tu não, tem como guardar no inventário, só comer na hora. Eu acho que tem como guardar no inventário isso aqui, é porque, Por exemplo, poção de vida seria legal comprar e guardar no inventário, né? É, ó, material poção de vida aqui, o remédio milagroso que desperta um aliado nocauteado em combate recuperando 800 de pontos de vida. É então, certo. esse aqui hum. é tipo um Fênix Down. Já vamos pegar é. uns dois desse? Não, não tem dinheiro, tem? Ah, é, tem tem 10 mil. Uh, panacea, ele trata qualquer sintoma, curar um aliado e o protege temporariamente das aflições. Vou pegar uns dois desse aqui também, só pra gente né? Já não é como é. batalhar sem panacea. <risos> é. uh, o de pêssego, ele recupera 1.200, cara. Mas, nossa... Ah, mas ele é mais caro também. Ele é mais caro. Vamos pegar uns quatro desse aqui. Beleza, por enquanto tá bom. A gente poderia vender alguma coisa, vender a, todas as mercadorias. que é isso, cara? <risos> não sei o que eu tô vendendo aqui, não, não cara. Não, ainda não, calma. Não. que é isso, cara? Hum. <risos> Quer comprar tudo? Criar acessório, ó. É, use minério pra criar acessórios. Mas não tinha que ser com oríveis? Deveria ser com oríveis. Vamos ver o que, que dá pra criar com ele, velho. Massa de Opala reduz em 50% o dano recebido de ataques elementais de vento e terra. Braveria aumenta o ataque em 15. Isso aqui é bom, cara. Vamos fazer um desse aqui, ó. Aumenta o nosso ataque em 15. Beleza, vamos criar o emblema do guerreiro. Esse aqui mesmo. Boa. Tá, vamos ver como é que a gente faz pra equipar agora. Que este momento seja o começo de uma jornada ainda maior. Então tá, aí a gente vai em equipamento... Tipo, se a gente coloca aqui pra ela, cara Ó, só, já mostra ali que aumenta Tem o nosso um aumento ataque Tem um ataque ataque elemental E ataque elemental, vamos usar o emblema do guerreiro nela uh, Ataque puro, né? Beleza uh, E vamos aqui no acampamento que aí todo mundo vai descansar recupera uhum. Recuperar E ele disse que a gente poderia ver os vídeos passados, né? Por exemplo, algum vídeo de algum capítulo que a gente já jogou Ou algo assim, né? Aqui, ó relembrar o da tecnologia renana, que é, foi aquele diálogo que a gente viu dos dois, né? Vamos só descansar dessa vez, né? Quer cozinhar? Quero. Vamos ver como é que funciona o sistema de cozinha. Nossa, que bonito esse frango assado. Esse frango tá legal. Efeito de cozinhamento é mais 15%. Ah, olha só. Ela preparando tem o um efeito de cozimento de mais 15%, né? Eu não sei no que, que isso implica, se é mais rápido ou se o efeito é melhor, ó. Reduz o efeito em 20%, mas prolonga a duração. Então tem buffs e nerfs aqui, dependendo de quem é que vai preparar, né? Tá, vamos fazer um frangão aqui com o aumento do ataque. É, aí a gente pode escolher é, com a Alphen ou com outra Começou. pessoa. A gente fez com outra pessoa, não escolheu. Uhum. Ah, então a gente só perdeu o, o, o buff que ela daria, né? Eu achei que a gente ia abrir uma eu tela. Eu achei que abriu uma tela pra escolher, pra escolher com quem, né? Pra comparar quem que faria melhor o tal do frango, eu também achei. Bom, agora a galera que tá assistindo já sabe, é, né? É, agora todos já sabem, né? mesmo Vou Pegar aqui minério. Ui, tá, vamos, vamos, vamos nessa, cara, vamos nessa. Beleza, você vai apanhar, cara. Caraca, eu, eu gostei muito de jogar com ela, velho. Também. Gostei é, muitíssimo. Meio que fica aqui administrando e dá pra ficar à distância naquela quest. Jorro. Beleza, cara. Ó, a gente tá recuperando o nosso Ars ali. Que é isso, cara? Hey. A gente tomou um hit kill, velho. Meu Deus. Que é isso, cara? Meu Deus! <risos> tá, e aí como é que a gente faz, cara? Alguém mais acha que tá um pouco perigoso demais? É, a Reno tá certo melhor a gente recuar e reagrupar né? Ah, tipo, a gente derrotou o boss, não. Sim. A gente derrotou Porque só... Porque os outros amiguinhos estavam vivos ainda e deram uns ataques finais. Hein? Então já vai ser um momento bom da gente usar... não, aquele. É, eu, eu não sei se a gente precisa usar... A gente tá com um de vida. Então, quando termina... dormir, por exemplo, lá no... Ah, a gente pode dormir. Quando termina a batalha, a gente é, renasce, mas com um de vida, né? A gente não vou nem gastar aqui, a gente já tá do lado da fogueira, Sim. né? Beleza, vamos descansar aqui e a gente já recupera tudo. Caraca, velho, na Foi, DEMA... ele tomou já... um tapão. É, cara, só pra ficar esperto aqui na demo, a, dou a gente fã. acha que tá brincando, velho. Vamos cozinhar dessa vez, Não. Ai, sério, eu adorei os personagens, adorei a fight Também gostei Adorei tudo até agora e nesse jogo. jogo Tá, deu pra descansar, ela de todo mundo recuperou De verdade, gostei, assim, ó Massa, né? De ultimamente, acho que é um dos lançamentos que eu mais me empolguei Eu espero. achei muito legal, cara Eu tava animado gostei. pra esse jogo, agora eu estou Levemente hypado, né? É, é Tem um Zegli imenso que anda aparecendo Pelas planícias de Tital. Nunca vi nada parecido. Nem a guarda tem dado conta deles. Se prezam por suas vidas, né? Acho melhor dar meia volta agora mesmo, gente. Ah, não pode. Essa área da demo, ela tá fechada, né? É a maneira que a, a banda Entendi. aí fez de, de o isolar. Querido... Aqui. Uh, uh, uh, é, não só dá. Só na né? versão final. Eu fiquei curioso pra gente ver mais do mapa, né? A gente não viu aqui o mapa ainda, né? Não, é. não tem como ver o, o mapa. Pelo menos não na, não na, na demo. Na demo, né? Tá, ah, beleza. Vamos aqui na direção da capital, que eu acredito que é pra cá, né? Será que a gente vai encontrar dessa vez? Uia! Motosaki. Não, vamos direto aqui pra gente ver um pouco mais Bitcoin o cenário é agora. Minério, né? Tinha minério, aqui, né? Vamos pegar, vamos pegar. Ai, é... cara, o um bicho veio! E o um bicho que coisa veio! coisa, não! <risos> Quem não ajuda não atrapalha! Essa cai na conta da Gabi, galera! É... Eu não tô usando a esquiva, né, galera? Uia! Que é no LR2, né? É. Aí, ó. Ah, tu tirou tipo uma carapaça, né? É, velho. Com a proteção. Aí, ó. Combando com os outros, velho. Não, o time tá forte, velho. Olha só que massa essa personagem também, cara. Uh. Sai de perto do grandão. Saindo, saindo. Ah, tem uma zona aqui que não dá pra sair e da... ele faz meio, é toro! Daí ele vem, né? É! Tá, ah, cara, que a gente não tava esquivando. Foi por isso que a gente tomou ruim aquela hora, né? Aí, ó. Daí ele vem, vai correr! Uhuh. Esse tapão a gente não dá pra tomar. Ciclone navalha nele, cara. Massa, e dá pra matar, cara, dá pra matar de boa, né? É só esquivar bastante, tem que usar bastante a esquiva, usar os especiais e combater com os ataques dos aliados, né? Agora ah. sim, acho que dá pra pegar o minério. Agora dá pra pegar, né, é. galera? E aí a galera fica feliz, né? É. <risos> Beleza, um cristal escamoso. Espero que seja muito bom hum, isso nossa, aqui, Nossa, né? ele vai ser ótimo! <risos> Imprescindível esse bagulho escamoso aí. <risos> tá, cara. Olha só, o cenário tá bonitão, né? Aí. Carneirinho. Pode ter alguma coisa nas vacas tem. aqui. Leite, dá pra coletar o leite, hum, ó, velho. Boa, olha o Que da hora, velho. Olha aí, ó. Chegando na cidade. Eu gostei muito dos barulhos do jogo Da trilha também Trilha tá espetacular, né? Hum? Com licença, vocês dois são viajantes, não são? E você é? Ah, desculpem a grosseria Meu nome é Drachim, Sou funcionário da cidade Será pra gente vir pra Vizquinte? é aqui, então? É Sim, vocês vieram ao lugar certo Eu queria poder receber vocês dois Só que os portões da cidade estão fechados por hora Ninguém pode entrar Tem um zeugli perigoso à solta, hum. entendem? Um zeugli, não tem nada demais nisso. A gente topou com vários no caminho. Que... Ah, mas esse não é um zeugli comum. É, esp... é um espécime imenso que se libertou da contenção. Para piorar, recebemos relatos de outro ainda maior à solta. Mas isso não vem ao é caso. Até que os dois sejam neutralizados. Por motivos de segurança, vamos ter que manter a cidade isolada. Hum. Isso se aplica até a você, mesmo sendo morador. Infelizmente, eu cometi um descuido e acabei trancando do lado de fora também, cara. Aí ele acabou trancado do outro lado de fora. Eu ia me, obrigar, me abrigar num rancho aqui perto. Podem vir junto se quiserem, né? Então o plano é ficar intocado nesse rancho aí? Foi mal, mas a gente tem planos. Não dá pra... É, Shuri, por que, que a gente não dá um jeito nesses Euglis logo? Eu bem que temia que você fosse fazer outra sugestão absurda. Escuta. Quanto antes a gente der um jeito nisso, antes a gente entra em Visquinte, Melhor do que ficar de bobeira num rancho. Tem razão, vamos nessa, né? Conta pra gente, por onde é que andam esses Eugles, né? Nas planícies de... de tal. Peraí, vocês não pretendem ir sozinhos, pretendem. Pretendemos sim, senhor. E quero um alojamento decente na cidade pra nós dois quando a gente voltar, entendido? Tá, cara, a gente mata o monstro. Mas também a gente vai querer ter acesso... Total a cidade, né? É Tá, vamos lá, cara Eu acho que a demo provavelmente deve ser focada Deus Nessa parte externa Aqui até poder entrar na cidade, né? É. Derrote o Zéuglis gigante Ah, o mapa de navegação No canto superior direito até mostra informações Sobre os arredores Agora Vai, a gente tem o um mapa, mapa, cara Então tá, velho Agora sim Beleza, ó, avance pra amenância, derrote o Zéuglis gigante Né? Essa área aqui a gente não sabe o que que tem. Profundezas das cachoeiras. Legal, cara. Vamos dar uma explorada pra cá. Pra cá a gente não vai poder vir, né? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tá voltando. Tem alguma área que a gente não explorou aqui? Igual pra cidade a gente não vai é pra essa área ao norte aqui, ó. entrar no mapa adjacente. Eu não gosto muito do, dessa escolha desse marrom escuro pra mapa, né? Podia ser um pouquinho mais claro. Um verdinho, alguma é, coisinha, É, alguma né, coisa cara? um pouquinho mais desanimada. achei um pouquinho... É, é, tá bom, né? É. <risos> Dá pra gente ir pra água aqui? Olha, tem uma parada aqui. Tem um monte de coisa pra coletar, né? Mas uhum. tem uma caverna atrás da cachoeira. Salmão. Ah, eu ia dizer, deve ser coletar algum peixe. Um baú. Uhum. Hum, o que, que tem aqui? Columna látio. É, quem é que pode equipar isso, velho? Pera. Não é a nossa personagem, não, né? Me parece alguma coisa de armadura. Não é não, cara. Aqui, velho, é para. É uma arma. As tipo... Olha isso, velho. Nossa, ela aumenta absurdos. Aumenta ataque bastante, ataque cara. elemental e perfuração. Boa, né? Já colocamos aqui, velho. Ah. Já colocamos ah. aqui, foi bom dar uma exploradinha nessa caverna. Deixa eu ver, ó. Ah, tá. Ele abriu um mini mapa dessa, dessa área aqui, né? Da sub-área, Ah, eu gostei da água também. Legal, né? Ah, massa, velho. Ó só, aqui tem mais minério pra gente pegar. Olha só, o jogo tá bonitão, né? Tá lindão o jogo, né? Nossa, gostei demais. Beleza, massa de seixos abissais. Aí tem coisa também à esquerda. Olha só. Deve ser mais peixes, peixões aí. Salmão. A gente vai provavelmente poder preparar. Que é isso, cara? Ah, eu abri o diálogo que apareceu ali R1 no canto do, da tela. Eu abri o diálogo. Estou <risos> pensando se você descarrega é sua frustração na magia. <risos> É, aquela grita <risos> quando tá castando, velho A um pouco do lore aqui, um pouco da relação entre eles, né? Ah, a gente vê um pouco mais sobre ela, né? Hum. <risos> a cara dela, você não pode estar falando sério, velho Caraca, nossa personagem é muito poderosa é o que é o cara, a cara, dela, cara. Vem, só essa personagem, ela é pequenininha, não, mas é fofa né? é pequenininha, quanto, né? com essa cara fofinha, mas ó... Oh, o que eu achei maneiro, é, aparecem os diálogos ali quando a gente tá caminhando, mas a gente pode ativar esses diálogos especiais que nos dão um pouco mais da história deles, né? É, pode ou não. Pode porque ou tem não, gente né? que às vezes quer, tá afim de jogar naquele momento não tá afim Focar de... só na história. Exato, né? então isso eu acho legal. Tu tem a opção de dar o trigger ou não. Tem jogos que tu é obrigado a, a ah, ir pro diálogo. Aí, né? Porque... Bom, oh, eu acho que tá até um bom ponto da gente parar aqui esse vídeo, cara. Deu pra ver, ter um gostinho pelo menos do Tales é. of Rise, né? Se a galera quiser mais da gameplay, vocês comentem aí pra gente saber, né? Mas eu fiquei com uma boa expectativa pra esse jogo agora, né? Também. Entendi. Lembrando que ele vai lançar agora no dia 10 de setembro, né? Pra PlayStation 4, 5, Xbox One, Series e PC. E a demo tá disponível aí nas quem plataformas. Testar, né? Pra quem quiser testar, né? Então fica aí a dica pra galera que curte JRPG. É, eu ficar... recomendo total a galera baixar a demo pra dar uma testada, né? Pra jogar, né, cara? Não precisa comprar o jogo nem nada, só baixar a demo mesmo, né? Tamo junto aí, galera. Valeu demais quem assistiu esse vídeo aí. Deixem um like aí pra dar uma força aí pro canal também. E até a próxima!